Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Oi gente, eu sou Márcio Miranda, talvez você já tenha visto meus podcasts na Apple, o material no YouTube, as lives que a gente faz, e eu estou hoje aqui na casa do deles, deles que é o meu filho, e olha que legal, a gente sempre grava aqui com ou a parede branca, ou inventa um fundo, aquela trabalheira que é aquele pano verde que é o chroma key. Pois é, eu falei, deve ter um jeito mais fácil, mais profissional, mais legal de fazer tudo isso. E eu descobri, sabe o que, que é? Capô de chegar. Olha isso aqui, ó. Tô doidinho para abrir, tá lacrado, ó. Back mood, cara. Isso aqui é um fundo que dá para colocar ou aqui na parede, se eu quiser, com pita crepe, ou naquela armação que nós temos para colocar o fundo. Eu vou abrir, você não vai acreditar. Parece um pano normal, mas é uma coisa espetacular. Não tem nada, nada similar no Brasil e eu acho que nem no exterior. Vou abrir aqui, a gente vai ver o que é. Esse é o meu fundo totalmente personalizado, criado por toda a equipe de arquitetos, arquitetas, designers da Beckwith. Sinta o drama! Ó! Aí, gente, está feita a mágica. Tudo que nós temos aqui é uma janela que está me iluminando. Podia ser aquela ring light que você compra em qualquer lugar, não precisa nada mais do que isso. Eu estou usando um celular e um fone. Gente, não precisa muita coisa. O segredo todo dessa gravação está aqui atrás. Por quê? Normalmente, quando você coloca uma luz num fundo que não é feito por eles, não é feito pelo back mood o que, que acontece? dá aquele reflexo, que aqueles aquele ponto meio esbranquiçado, horroroso. Ou se não, você a hora que dobra, nossa, aquilo fica cheio de vínculo. Isso aqui você pode lavar, você pode passar ferro, aquele vapor fica perfeito, fica como novo, é super leve, pequenininho, vocês viram. Dá para levar isso numa pasta em qualquer viagem. Dá até para prender numa parede usando uma fita crepe. Qualquer lugar que você for, você tem um fundo num hotel, numa sala de reunião, onde você quiser, você leva o seu escritório, a sua casa, dependendo daquilo que você for fazer, e vai para a sua reunião tranquilamente. Quantas reuniões virtuais você faz por dia? Como é que fica aqueles fundos horrorosos, assim que não, realmente não vendem a sua imagem? Se você se preocupa quando vai visitar um cliente, fazer uma barba, ajeitar o cabelo, colocar uma roupa legal, como é que você não se preocupa quando faz uma transmissão, uma videoconferência, que ainda é muito mais difícil de causar uma boa impressão. Por isso, você precisa de fundos profissionais. Fundos como esse da Backmood. São personalizados, totalmente personalizados para você. Quer ver? Eu vou dar uma levantada aqui você vai ver como é que ele é. Olha só. Se eu tivesse aqui fazendo aquele fundo verde pro promo aqui, quando eu me mexo, só no um pedaço da mão, da orelha, do cabelo. Você pega um copo d'água, ele fica transparente, translúcido. Gente, é muito tosco, é muito falso. Dá trabalho e não funciona. Agora, em compensação, olha isso aqui. Ó, olha como é que tá. Esse é o fundo. Tá pego aqui, ó. Dá para ver aqui em cima. Você pega, monta. Aqui tá a cadeira. Era isso que vocês estavam vendo e Eu posso fazer, inclusive, vários mini cenários. Eu posso pegar aqui, essa área que tem algumas fotos minhas, aqui embaixo tem outras fotos, ali em cima tem meu nome, aqui tem um livro, aqui embaixo tem outras fotos, tem um microfone. Então, se eu chegar de perto, eu faço, na verdade, ainda vários cenários usando só esse fundo maravilhoso da Backwood. Gente, não dá para descrever. É imperdível. Se você não tem ainda, entre em contato com eles, oh, mas peça para fazer o seu, quem sabe até mais de um, um para casa, um para o escritório, personalize, faça algo profissional, o momento não está para brincadeira, o espaço para amadores já acabou, aquilo de ligar a câmera e falar, desculpa, tem um gatinho andando, tem uma criança andando, isso que vocês estão vendo aqui atrás é uma janela, esse tempo já acabou. É preciso se profissionalizar para conseguir ter bons resultados nesse novo mundo da transformação digital com o fundo da Backlog, super Superaprova.